Não só agora o que você está falando agora, MacGate. E já estamos aqui com mais um vídeo de.. Metas do Yander. Johnny, você quer falar por mim? Roda a vinheta! Bom, gente, o primeiro mito é de Laura Vitória. Bem, eu tenho um mito para falar o que acontece se você usar o demônio nos delinquentes e... O demônio nos delinquentes. Tá faltando uma vírgula aí, hein? Será que eles morrem? Eu não sei. Faz um tempo, né, gente, que nós não invocamos o, o, o demônio Chu. Então, quando eu completar o rito, eu vou pular né, para o vídeo ficar mais curto. Só que mais produtivo, ó. Em que é a... Vocês nunca me vencerão? Não... back off, eu Eu acho que eles têm poder de ser perto deles. Não me... Bom gente, o próximo mito foi de... mim mesmo. O que será? O que acontece se nós mudarmos o programa do nosso querido Senpai, né? Para nós deixarmos ele heróico. Hum, eu não sei. Bom, gente, como vocês podem ver, o Senpai vai chegar em breve. Eu mudei ele de lugar, olha lá o Senpai. Ai, senpai eu estou pela disso aí, ó. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Gente, o Senpai está me seguindo. Não, não, não pode ser. Senpai. Isso é uma não. never leave your my Never your Bom, gente, o próximo mito é de. Callan Games. Coloca o Capitão Felpo. <risos> Na super velocidade, mata uma aluna na frente da professora e corre bem rápido para atravessar as paredes. Será que a professora atravessa também? Eu não sei. Só há uma fornita de descobrir. Eita, gente, eu consegui. Consegui. Vamos ver, será que ela vai com nós? A gente vai vir até aqui. Cadê a professora? Ah, ali, vamos ver. Eu saí. Eu acho que ela tem tá algum lugar aqui, hein? professora. Professora... A professora... Bom, gente... Parece que a professora não nos acompanha. Olha lá, parece que ela não vai vir. Então, realmente, o mito não dá certo. E agora, gente... Fomos nossos três mitos. Então, para terminar, nós vamos para o nosso... Mito bonus. Não sou obrigado a por efeitos especiais. Nós vamos esperar a Cocona passar. não can't be, no, it can't be. What have you done? Ah, e doni nada. Não, não, não, não, não, não, professora. Sai de mim, professora. So, was this just Bom, acho que deu pra fugir bastante. O que será que acontece, gente? Se nós aumentarmos o tamanho carregando um corpo. <risos> Oi, Cocona. Vamos carregar a Cocona de um jeito diferente e especial. Gente, isso aqui... <risos> Peraí, cadê a Cocona? Ali a Cocona? Vamos mudar o meu tamanho. E agora. Gente, olha isso. Gente, olha isso. É tipo assim. Autos bug. Ai. <risos> Não dá, gente. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não se esqueça de comentar, é possível, dar aquela avaliada. E claramente, se você tem algum mito, deixa na descrição aí. Vou dar uma lida, dou uma olhada e nós podemos ir juntos. Mas até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, valeu.